Por diversas formas, principalmente para ela ter sido abandonada não, não, não, não. quando criança Isso é meio que uma defesa dela com comum Vê de um dela ser uma coitada, igual o outro irmão, que é mais <risos> ingênuo, que é bonzinho Ela não, ela já é mais forte, não confia nas pessoas Enfim. Pode falar você não é assim. é legal também, é explosiva música no celular sem fone de ouvido assim, tipo, os dois são... E ela, sei lá, está no centro vendendo E pode ser que é uma cena dela Mas só que tipo, ele passa com um ponto de ouvido assim, um ponto de ouvido ouvindo E ela tipo, aí ele, depois que ela passa, ele começa a ficar no porro É, ontem tinha falado alguém, tinha... É, algo parecido Como é que é? O lance dela tá lá tá no centro vendendo o negócio, sabe? Uhum. Aí ele passa, os dois não se conhecem ainda ele passa com um o primeiro claro, plano, tá no né? Uhum. Ah, Animal! animal. <risos> aí, aí, ele, assim, você vai, pode ouvir assim, de longe, fala, nossa, nossa, muito bom, muito né? bom. Cara de escroto, saco, Deixa eu jogar aqui no um saco, bom saco bom de né? é... ideias. <risos> aquele lance daquela cena dos dois se encontrando, perfeito. Sim. Ele passa ouvindo, e ela fala que ele é um tipo meio idiota. Assim, e tal. a música que ele escuta ruim é ruim também. É. É. Lá, aí, aí, é que um tecnobrega, tecno né? Tipo, <risos> nunca vi alguém de bom gosto ouvindo. Assim, tipo, nunca é eu boa. sempre falo isso, cara. É. Eu, eu, eu falo, mano, eu nunca vi um cara com esses, esses carros aí, tudo equipado, escutando uma música. uma música de é qualidade, é, cara, Parece não que dei. pra ter um carro desse, tem como pré-requisito, é. ter mau gosto. É. Mas é, aí tá, eu acho que quando a pessoa é, tem esse gosto, melhor a pessoa é tipo assim, mas é, é mais educado. Mais educado, mas, é é, é mas é isso. Mas é isso.